Olá meu amigo, olá minha amiga, olá aquela outra pessoa que eu não sei porque não quer ser amigo, não quer ser coleguinha, mas enfim. Gente, olha o negócio é o seguinte, estou com um par de tênis da marca Mizuno, olha a sorte que você tem, sabe o que? Não senti o cheiro disso daqui, isso daqui tá terrível. Não vou nem falar nada pro Gabriel. Aliás, não vou nem falar o nome dele. Mas o negócio é o seguinte. Esse daqui, ó. Tá perfeito, tá tudo bem. Que nós vamos trabalhar aqui atrás. Nós vamos trabalhar aqui atrás por causa disso daqui, ó. Tá vendo? Tá quebrado. Ele imaginou que era só colar aqui. Tá, a gente podia pegar, usar a colinha da discordia, Aliás, a colinha que alguém... É, pegou, colocou nos comentários que é, cola pra a, sapateiro amador. Que eu posso fazer, né? Não posso fazer nada. Eu não posso agradar as pessoas só porque elas pensam de uma maneira diferente. Ó, o que nós vamos fazer? O trabalho do sapateiro. Tá vendo? Isso daqui é, já foi outra coisa. O buraco foi outra coisa também. Não vem de verdade ao caso. Mas esse aqui, ó. É EVA de alta densidade. Esse daqui, ó, olha como eles dois são parecidos. Esse daqui é de baixa densidade. Esse daqui eu aperto, ó, ele cede. Esse daqui não. Eu peguei esse daqui uma para mostrar. Às vezes você não tem essa experiência. Porque às vezes a pessoa já tem a experiência. Aí ela, sei lá o que ela. Eu no lugar dela eu faria o que eu fiz. É, teria um canal no YouTube, é de graça, aí você pode falar o que você quiser. Se o que eu disser for besteira, de qualquer maneira, como dizem, né? O canal é seu, você faz o que você quiser. O que nós vamos fazer é o seguinte: vamos medir aqui. Eu pensei em colocar esse de baixa densidade, por ser macio, continuar o efeito de mola, mas eu não sou tão besta assim, né? É, eu, eu até pensei em colocar num formato aqui assim, sabe, para ficar diferente do que vai ficar, mas enfim, é, provavelmente nesse momento a gente dê aquela acelerada, falou, então tá. Então, meu bom povo, o negócio é o seguinte, nós já fizemos essa parte aqui, né? Já avisei, já foi reciclado. O trabalho do consertador, da consertadora de sapato é reciclar, é sustentabilidade. Nós fizemos aqui a largura, temos uma ajeitadinha, não precisa... Usar. Ser perfeito. Você pode ir na lixadeira, mas eu estou fazendo aqui para que você perceba que não é tão difícil assim. Certo? Agora começa a encrenca, sabe por quê? Não para mim. Porque, apesar dos anos que eu tenho, de ser dito que <coughs> isso daqui. E olha que eu ainda não estou fazendo propaganda para Sangobem ou para qualquer outra, qualquer outro fabricante. De tinta de cianocrilato. De. de. É de. de cianocrilato. Essa daqui é da Tec Bond. Essa daqui fez história. É igual qualquer iogurte o pessoal chama de Danone. Qualquer lâmina o pessoal chama de Gilete. Qualquer colinha o pessoal tá chamando de.. De Tec Bond. Não é. Mas. Certo. É o que cabe. Você pode tentar usar outra. Gente, por favor, aqui eu não tenho verdades absolutas. Eu sou diferente de algumas pessoas que entram no canal. Aqui, a parte que está quebrada, eu vou colocar a colinha da discórdia. Por que da discórdia? É uma brincadeira que nós temos... É, nós... Quer dizer, quem somos nós, o pessoal sabe. É uma brincadeira que nós temos, é... porque tem gente que acha que, como eu, a cola funciona. Se não funcionasse, eu já teria parado, né? E tem gente que acha que não, que não funciona. Não sei, eu não posso convencer as pessoas daquilo que elas não querem serem convencidas. O que eu posso fazer é isso. Ó, aqui em tempo real, tô segurando, soltei. Gente, agora é só fazer o acabamento aqui, ó, e entregar pro cliente, tá colado. Eu não tô inventando, sabe, não foi editada essa parte, nem nada, é isso, certo? Agora vamos dar aquela acelerada, porque eu vou fazer o outro pé e vou começar o acabamento. Lógico, precisa ser limpado, precisa... Você ah. pode dar um acabamento. Depois eu vou passar ali ainda na máquina para dar uma alisada na lixadeira. Só que você, pessoa talentosa, pode pegar aquela lixinha aqui. Essa lixa, uma lixa, não sei, deve ser 60, 80 uma lixa grossa que eu tenho aqui um pedaço ah, se você quiser passar a lixa um pouco mais fina se você quiser colocar outra cor se você quiser usar outra cola você não pode é pegar e dizer pô aquele cara lá que aliás o pessoal invocou que eu tenho a voz do Marcelo Horizende sei lá se isso for um elogio obrigado é, mas, porra, aquele cara falou que, gente, não existe verdades absolutas, inventa o seu, pega, tem, a gente tem o grupo onde um sugere o outro, ao outro coisas, e aqui também é um canal de sugestão, né, sugestão, às vezes você não quer, você não acredita, você não confia, beleza, mas é isso aqui, peguei, é, vou dar mais um acabamentozinho aqui, coloquei um pouco de cianocrilato e pozinho do, de, de, de raspa do, das outras coisas, borracha e tal, aí vou pegar fazer um acabamento, já era, entreguei para o rapaz, ele aceitou pagar 60 reais, e para você, quanto é que vale o show? certo então recapitulando prefira usar o EVA duro ao invés do EVA macio mas faça sua tentativa querendo uh, se inscreva querendo comente eu gosto muito dos comentários uh, graças a as pessoas que hablam espanhol mais uma vez únas vezes eh, quero dizer que é um un orgulho, uma uma coisa muito grande eh, receber tu comentário, sim? ¿sí? Uh, if you speak English, thank you very much, okay? <risos> gente, é só isso, falou Abraço. É, então voltando, pessoal que fala a língua portuguesa, gente, você tem uma sugestão de vídeo, manda pra gente no comentário. Você gostou do vídeo, comenta. Se você não gostou, gente, não, não comente que, ah, pô, você não fez linha, as unhas, suas unhas estão sujas. Isso é besteira. Comente algo que seja relevante, algo que ajude, tá certo? Valeu, obrigado, tchau.